Estamos começando de novo outro uh, grupo de aula. Tudo isso aqui gente, é um, um exercício uh, para tornar a economia compreensível. Uh, você entende bem da economia da sua casa, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, as contas que tem aqui a pagar. Não é mais complicado que isso. Uh, complicado é quando querem complicar. Né? Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com o Instituto Paulo Freire, com a herança Paulo Freire. Né? nessa linha da pedagogia da economia é passar para vocês ferramentas para vocês entenderem as coisas. Né? É, nós vimos, ao é, abordar esse, é, esse conteúdo do Pão Nosso de Cada Dia, não é? É, nós vimos é, um, um conjunto de setores que estão na área de produção material, agricultura, indústria, construção, etc. Né? É, basicamente são unidades empresariais. Depois nós vimos que essas unidades empresariais, para funcionar, elas precisam de redes de infraestruturas. né Transporte, energia, telecomunicações, água, essas coisas que chegam em cada tomada, em cada torneira. não é? É, Quer dizer, um país se cobre dessas redes isso funciona de maneira diferente das empresas. A empresa pode ser a propriedade de um indivíduo, pronto. As estradas serem propriedade de um indivíduo não tem o um mínimo sentido. né não. Então, a realidade é que a forma de regulação uh, de toda a área de infraestrutura é diferente. Hoje nós estamos vendo a área de, que a gente chama de intermediação, serviço de intermediação, porque, uh, vejam bem, você produz um produto determinado, você vai ter que transportar ele para outra empresa que vai retransformar, ou então para o comércio e coisas do gênero, passando por atacadistas, né? Tudo isso exige sistemas de infraestruturas, né? mas exige também gente que facilite o andamento, o que coloca azeite, digamos, dizer, na máquina. Né? Nem sempre é muito positivo, né? um despachante diz para você, chá comigo, que eu resolvo. Né? Depois você vê quanto te custa essa coisa e, frequentemente, você pode resolver diretamente sem passar pelos despachantes. Isso é interessante, porque tem um monte de coisa que você usa intermediários e não pensou, mas por que eu preciso de um intermediário? Então, na realidade, quando você tem uh, um, um produtor de, de tomate né, que acaba uh, recebendo uma merreca por seu produto, e depois vai no mercado e vê a que preço está sendo vendido, ele vê que os intermediários estão ganhando muito mais do que ele que produz bem, é, bem ou mal o produto. Então, toda essa, essa área de, de serviço de intermediação está centrada nisso. Os intermediários são apenas constituem atividades-meio, que devem ajudar os outros. Se não só não ajudam, como atrapalham, e ainda por cima cobram mais do que rendem isso não, não vale e dizer que olha a economia está bem porque os bancos estão bem não os bancos têm que custar o mínimo possível se eu sou um produtor numa empresa determinada eu posso usar diversos advogados secretários coisa assim nenhum deles está produzindo o produto então eu preciso deles mas preciso para eles ajudarem no produto se eles custam mais do que eles aportam então é uma punção sobre a economia, se tornaram atravessadores. Então, entre intermediário e atravessador, há um limite, porque, na realidade, sobretudo com as novas tecnologias, os intermediários podem se tornar bastante mais baratos, a intermediação pode ser simplesmente posta de lado e a gente pode colocar diretamente um produtor e um consumidor, porque temos a internet, tem uma série de contatos, e todo esse esse ônus que a gente paga, esse tipo de, de imposto privado, né, esse tipo de pedágio sobre a atividade dos intermediários, na realidade, a gente pode é, é, reduzi-la e que essa gente que faz intermediação passe também a fazer coisa útil, produzir. É, deixa eu dizer que é útil pensar essa área de, de intermediação, de serviços de intermediação, em quatro setores. Né? O setor financeiro, o setor de comercialização, o setor de eh, intermediação jurídica e eh, intermediação eh, da, eh, da informação. São todas atividades necessárias para o funcionamento da economia, mas são atividades- meio, ou seja, temos que usar elas de maneira mais eficiente possível, como estava dizendo. Né? Pegando primeiro a. Os intermediários financeiros. Não vou expandir demais nisso aqui, para já vocês têm o um capítulo. E vocês têm o um livro A Era uh, do Capital Improdutivo, que ele praticamente inteiro pega como funciona o sistema de intermediação financeira e como ele se tornou, uh, digamos, um serviço de uh, atravessadores, em vez de serem serviços uh, de intermediação, e como eles travam uh, a economia, né? Mas deixa eu pegar só os pontos fundamentais. Primeiro, é que o dinheiro hoje é um sinal magnético, né? não, não, não é mais um papel, ninguém transporta ouro, coisas do gênero. Né? Ainda se faz em termos clandestinos. Tá? Mas basicamente, todo o sistema de pagamentos tá? são apenas sinais é, virtuais, são sinais magnéticos, se deslocam na velocidade da luz e o problema central é que esse sistema de intermediação, os grandes bancos comprando os pequenos e gerando um sistema, um conjunto de sistemas de controle, se tornou absolutamente gigantesco. Hoje nós somos controlados pelos bancos, vocês podem voltar ao raciocínio que está parcialmente coberto aqui nesse capítulo. Aqui. Nós temos basicamente 147 grupos mundiais, corporações que controlam o sistema. 40% do sistema econômico mundial e nesses 75% são bancos. Em vez dos bancos que estão a serviço da produção, hoje os produtores são... Enfim, extraem-se a riqueza deles, né eles são sugados, de certa maneira. Os americanos hoje usam o, o conceito de bactérias, né de, de, de sanguessugas que, que tiram é, é, sem... É, sem produzir. É simplesmente poder, poder gigantesco, que você controla todos os recursos financeiros uh, da, da, das pessoas e, e das empresas e, do, uh, e dos estados, e você usa isso para colocar os estados, as empresas e os consumidores a teu serviço, em vez de você servir esse, o estado, as empresas e, uh, uh, e as famílias. Né? Uh, essa conta ela é basicamente repassada. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2008, com a crise, eles é, é, escorcharam de tal maneira os é, compradores de, é, de casas, né? empurrando crédito que, as, que eles sabiam que as pessoas não poderiam é, é, sustentar, que quebraram milhões de famílias. Né? Quebraram milhões de famílias, né? em vez delas... É, é, é, resolverem o problema porque eles tinham criado esse problema né? eles recorreram ao Estado porque estavam quebrando né? por mau uso de, de, dos recursos financeiros o Estado repassou isso para os bancos para eles repassarem, para facilitar o pagamento das hipotecas atrasadas das pessoas. O que os bancos fizeram? Fizeram aplicações financeiras, não repassaram nada para facilitar crédito para as famílias. Milhões de famílias perderam suas casas, os bancos ficaram com o dinheiro do governo, que foi obtido reduzindo políticas sociais, quer dizer, uma punção sobre as famílias, né? Uh, e uh, em vez de uh, fazer o sistema que funcionaria, que o governo repassar o dinheiro que é dos impostos da população para os endividados que pagariam aos bancos, ficariam as casas e o sítio e o se fecharia. Por que, que não fechou? Porque, naturalmente, os bancos são simplesmente mais poderosos junto ao governo, né? junto aos sistemas jurídicos. Né? Uh, basicamente, uh, os diversos uh, sistemas uh, de geração de rentismo, né? é que possibilitou esse fantástico sistema que temos hoje, que é 1% das famílias mais ricas do planeta eh, terem eh, mais patrimônio do que os 99% seguintes. Esse sistema não funciona, não funciona não, não só porque eles ficam ricos e que desequilibra radicalmente o acesso aos bens que a sociedade cria, mas é tá na mão de gente que não ajuda e pelo contrário dificulta a criação desses produtos. Esse sistema é completamente disfuncional naturalmente. Isso é uma área. A outra área eh, é a área eh, de de comércio né? aqui nós temos coisas óbvias né? a gente usa o exemplo de uma casa que compra Eu dar o exemplo de um num fogão que eu já usei em outros, né? o fogão sai 200 da fábrica, tem 40% de posto, vai para 320, você acrescenta o, o ganho à vista da loja, o fogão sai a 420, mas eles acabam vendendo a prazo a, a 840. Né? Quer dizer, como é que você tem um, um, um sistema em que é, um fogão que sai a 200 da fábrica vai ser. É, pago 840 para um consumidor que não tem como pagar a lista. Esse sistema, obviamente, não funciona. Né? Você tem uma dominação dos intermediários, porque o produtor ganha pouco. Pouco pode expandir a produção e o consumidor é, pode consumir pouco. Você trava, evidentemente, toda a economia. Esse processo digamos, de, de, de é, atravessadores é, é, comerciais se apoia muito no sistema de comunicação. Né? Funciona basicamente assim, as grandes empresas empurram é, produtos, para empurrar os produtos eles contratam empresas de publicidade, as empresas de publicidade vão marcar campanhas de publicidade que vão interromper seu programa é, na televisão, é, as televisões vão Martelar a publicidade, isso você encontra por toda a parte, 97% dos domicílios, enfim, né? e essa comunicação termina por gerar um consumismo e esse consumismo vai aumentar a renda das, das empresas que, que produzem, né? e isso é repassado evidentemente para o teu bolso. Cada, 30 segundos de publicidade que você vê na televisão, sai no teu bolso na hora que você compra, uh, compra o produto. E gera um consumo absolutamente surrealista em termos de volumes, em termos de, uh, de dinâmica, de... de de consumo, compramos um monte de bunjigangas desnecessário Você pode dar um passeio na 25 de março e olhar aquelas montanhas de produtos ali, de coisa pazinha de plástico, o diabo, você pensa que ponto isso aqui é realmente o que a gente quer na sociedade. Talvez a gente quisesse um pouco mais é, de produtos do tipo educação, saúde, livros e coisa, e coisa inteligente. Né? De qualquer maneira, essa área se, se desarticulou, né? Nós temos batalhas para tentar controlar as picaretagens, para chamar pelo nome, né, que ocorrem nessa área. Nós temos o PROCON, temos instituições como o IDEC, mas na realidade é muito difícil controlar todo esse, todo esse processo. Né. Uma terceira área interessante de intermediários são os intermediários jurídicos. A gente não dá, não dá muita atenção para esse processo, né? Mas pense que o Brasil tem cerca de 800 mil advogados, né? O Japão coitado só tem 30 mil. Né? O Japão trabalha com palavra e com confiança, né? Então isso é muito interessante, né? Os Estados Unidos tem 1 milhão e duzentos, né? É um gigantesco setor, são centenas de bilhões de dólares absorvidos, né? Eu lembro que a passagem quando faleceu o Paulo Freire, né? O que ele amealhou durante a vida dele os advogados ficaram com 10% para isso passar para os filhos, né? é, é, caramba, quer dizer, 10% do que o homem trabalhou a vida inteira só para assinar os papéis, deixar verificar a, a, a legalidade, é interessante, né? Nós, hoje no Brasil é impressionante como você não pode se mexer sem ver advogado, você está comprando uma casa, qualquer coisa você está precisando de advogado, para que nós precisamos de tanto intermediário jurídico? Claro, porque você criou, pelas, pelo próprio sistema jurídico muito pouco articulado, você gerou uma dinâmica extremamente de insegurança das pessoas e isso acaba se multiplicando. Essa capacidade jurídica é fantástica. A gente diz que eles dão não em pingo d'água, né? eles conseguem que, por exemplo, a Apple... Né, que tem gigantesco lucro na Europa, uh, tivesse pagado no ano retrasado, 0,05% dos seus lucros em impostos. Né? Eu, professor Ladislau, sobre o meu salário, pago 27,5%. É interessante, né? Olha, eles não em não pingo d'água realmente. E travam, porque vai de processo em processo, enfim, e o negócio simplesmente o funcionamento da, da sociedade. Hoje é um enrosco gigantesco porque, um, se politizaram e eles passam a servir as elites de maneira articulada. e Isso é extremamente perigoso, não servir à justiça, mas a servir as elites. São muito articulados com a mídia, que está muito interessada no processo, e se transformaram num sistema de poder. Aqui, as tentativas de regulação, o Conselho Nacional de Justiça, coisa assim, praticamente não funcionam. A OAB, a OAB é dominantemente corporativa nesse processo e nós temos realmente um custo, um sobrecusto e problemas eh, para toda a sociedade. Uh, num sistema que em vez de a intermediação funcionar rapidamente entre os diversos agentes econômicos, eles são travados por esse sistema viscoso que segura e que extrai a cada momento da negociação. Né? Nós temos uma, uma quarta área, que é de uh, in, informação. Veja bem, uh, os diversos agentes uh, econômicos funcionários na sociedade, a gente precisa ter uma fluidez de informação. Né? Teoricamente, a grande mídia dá a informação, às diversas partes, informação econômica, enfim... Né? Hoje, isso aqui, basicamente, são meia dúzia de grupos, controla quase totalidade, inclusive por enraizamento nos estados, nos municípios. Né? E, e a realidade é que a gente termina tendo, digamos, um sistema oligopolizado, extremamente problemático, né? porque a gente só tem informação que interessa a certos grupos de elite. Né? O que é, é, se gerou em termos do golpe de Estado contra Dilma, em termos do aprisionamento do Lula, em termos do, de um conjunto de falcatruas na entrega do petróleo do país, na entrega do, do solo do país com a água que tem, enfim, um conjunto de transformações desse tipo, basicamente elas são marteladas para criar, digamos, uma, uma, uma compreensão deformada e, sobretudo, perde-se a variedade de diversas fontes que permitam que os diversos agentes econômicos e sociais possam dar expressão ao seu ponto de vista. Quando se mata o acesso à informação, se mata a capacidade, digamos, das... Uh, da vida democrática, né? Do equilíbrio entre os diversos uh, segmentos da sociedade e da uh, da economia, né? Vocês uh, já pensaram se a gente utilizasse a TV com inteligência? Não? 97% dos domicílios no uh, uh, no Brasil tem TV, né? Isso é feito de maneira inteligente, uh, né? O, a BBC de, eh, eh, na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, eh, tem sistemas eh, Public Broadcasting Service, que assegura informação tecnológica e coisas do gênero para to toda eh, a população. Há como ter eh, sistemas inteligentes eh, de, eh, de informação. E há, em particular, eh, a possibilidade da gente sair desses atravessadores através uh, de sistemas uh, abertos como Linux em vez da gente depender uh, do uh, da Microsoft e de outros uh, gigantes, né? Uh, nós podemos uh, utilizar uh, sistemas uh, que são baratos de comunicação e não pagar passar por esse pedágio eh, que cobram as, eh, as telefônicas. Né? Nós vimos isso na parte das infraestruturas. Né? Agora, o controle de uso dessas infraestruturas também está oligopolizado. Né? Na realidade, nós podemos resgatar o controle da comunicação e ter uma sociedade informada. Isso é, é, isso é vital. Né? Essencial nisso seria voltar ao Plano Nacional de Banda Larga, tornar, como em tantas partes do mundo, gratuito o acesso à comunicação uh, entre as pessoas. Né? Uh, a aplicação de um, desse conhecimento que, que transita em produtos comerciais, tudo bem, pode ser comercial, mas não simplesmente o fazer passar uh, as informações. Né? Uh, aqui praticamente não temos temos a Anatel que teoricamente estaria fazendo a regulação e controle a Anatel não apita nada ela foi absorvida cooptada pelos grandes grupos privados que oligopolizaram o sistema de informação uma sociedade desinformada simplesmente não funciona vejam bem nós pegamos essa quatro subsistemas de Uh, acesso, digamos, a, a, de intermediação, né? intermediação financeira, intermediação comercial, intermediação jurídica, intermediação da informação. Né? Nós não precisamos de tantos intermediários e eles ganhando tanto e eles não funcionando de, de acordo com as nossas uh, necessidades. A visão que temos aqui é que haveria apropriação privada, mas sim regulação pelo Estado. O Banco Central controlaria os bancos, é uma ficção no Brasil. Vocês teriam o Procon, que controlaria os excessos e as bandidagens do comércio. É muito frágil e muito insuficiente. Nós teríamos um Conselho Nacional de Justiça, a OAB que controlaria os excessos e as bandidagens que se faz na área jurídica. Tampouco funciona. E nós teríamos a Anatel para controlar e regular o sistema de... É, acesso à informação. Na realidade, isso aí foi simplesmente, é, inclusive, rompe toda e qualquer legalidade. É só ver nas leis como deveria funcionar a comunicação, os políticos e a propriedade de meios de comunicação, etc. Né? Na realidade, nós temos aqui um sistema disfuncional que se agigantou e que acaba ganhando muito mais dinheiro do que os produtores, do que efetivamente quem trabalha, quem produz alguma coisa útil. Nós precisamos democratizar esse processo, né? Nós geramos aqui uma economia do pedágio de gente que, tá, que simplesmente não é necessária, que deve passar a ser eficiente, menor e prestar serviços e não utilizar sua posição de atravessador. Sabe, eu lembro da, da coisa de, por exemplo, uma empresa está importando alguma peça que precisa para seu processo produtivo e a peça está parada no Porto de Santos. Né? Olha, como é fácil alguém que pode travar ou facilitar. Né? e segurar o teu produto é, no porto de Santos e diz olha eu, eu posso facilitar essa coisa. Né? O intermediário tem digamos controla as veias do sistema, o, a circulação do corpo. se a gente não resgata, não racionaliza e não põe em governo para controlar esse processo, evidentemente o sistema é, não funciona. Né? É um sistema que trabalha precisa ser misto, em parte público, em parte privado e nunca só privado. Certo? São redes que têm que ser dinamizadas que, com as novas tecnologias e que têm que ter, ter sistema de regulação do Estado extremamente eh, eficiente e muito mais forte do que temos hoje. Né? Essa é a terceira área, nos vamos ver eh, na próxima, né, que tanto a área produtiva como a área eh, do.. Eh, da, das infraestruturas e da intermediação, elas, na realidade, é, precisam também dessa, de uma quarta área, que são as políticas sociais. Você tem que investir nas pessoas, saúde, educação, cultura, etc., senão nenhuma das áreas funciona. Né? É isso aí.